Vai? <risos> Será que tá funcionando? Tem até gravador agora, aí, moleque, ó. Gambiarra da porra. O que você fez aqui, ó? tela lá. Tem que ver Deixa eu ver. Pera aí, gangue. É o teste, hein? É. Tá quadradinho, ó. É. ó. Tá bom, tá bom. É, agora tem a tela. Como é que é o nome que você que trouxe aqui? Lapela. Lapela, moleque. Estragou meu foninho de ouvido, cuzona. E aí, gangue do mal, meus amores, tudo bem? Qual que é isso aí mesmo? Ah, da mangueira, ó, ensinei o do radiador, agora é as mangueiraiadas que dá pra sumir tudo, tá bom? Vai sumir um monte de mangueira aí, hein? Dá pra sumir, segue o processo direitinho e faz. Quem tá pedindo um freio de mão hidráulico, espera um pouquinho, porque eu tô fazendo no carro da Ju, tá bom? Aí eu vou mostrar no carro da Ju bonitinho. Como é que faz? Tô, aprendi um outro sistema aí. Legal, hein? Só que daí tem que comprar o freio de mão, aqueles de drift, no eBay. É baratinho. Quem me deu foi o Daniel ainda. 100 conto sai. 110 conto. Com frete, com tudo. Mas demora uns 30 dias para chegar. Mas fica bonito, hein? Legal. Quem não viu ainda, eu vou postar uma foto no meu Instagram. Me segue no Instagram, hein? Bidu. Underline Garage Aprendi a postar History, hein? Tô bala agora, hein? <risos> <risos> tô legal, hein? Segue a Juliana também Ju, J-U-H Underline Diva Cara, tinha uns cornos aí pra me mandar beijinho, mano. Esqueci quem que é. Tem alguém aí? Tá fazendo aniversário. Aniversário? Hoje. Quem é? É. Eu que Como que eu vou mexer, tô Ah, depois vê. Manda no outro. Manda um beijinho. Beijinho. Aniversário. Caralho, tinha um monte de beijinho. Mas tá bom. Não vou mandar beijo pra filha da puta nem... Tem umas historinhas boas, hein? Não, chega. Puta, fomos no rodeio esses dias aí, vou falar pra você, hein? Conta, conta, conta. Pode contar ou não? Não, meu. Fui no rodeio com a Juliana esses dias que a bicha chegou até carregada. <risos> hum. Vou deixar pro próximo vídeo a historinha. Tem uns caras aí que tá reclamando, acho que eu vou parar de postar historinha. Tem uns caras aí que reclamou, que, que, que diz que eu fico enrolando muito. É só desescrever do canal, já era, fi. Entendeu? O canal é meu, eu faço o que eu quero. Não tá gostando, sai fora. E já era. Ah, vou pedir desculpa também, que eu tô postando muito pouco vídeo. Ah, também não tenho obrigação de postar, tá bom? Mas tá bom também. É só isso que deu devo falar. É que eu quero dar uma de brava, mas eu não consigo. Como <risos> Mas tá bom, é isso aí. Esse vídeo aí não vou falar muita besteira não, tá bom? No próximo vídeo eu mando uns beijinhos aí, tá bom? Beijo! E aí pessoal, voltando aqui no carro agora, ó vou mostrar pra vocês o seguinte, o que, que dá pra... pra eliminar, tá bom? tá balançando um pouco aí porque eu tô segurando na mão. Tô tremendo, e eu tô emocionado. Então vamos lá, ó. Vocês trocaram lá, né? A caixa, tal. Aí que que vai sair daqui agora, ó? Isso aqui é aquele motor lá que você já conhece, certo? Reservatório de água sai fora, certo? Não vai mais precisar usar. Aqui ó, na bomba d'água, essa mangueira aqui, ó. Essa mangueira aqui, quem quiser eliminar também pode eliminar, tá? Essa aqui, ó Que vem daqui do, do cavalete do cabeçote E vai aqui na bomba Se o carro de vocês For injetado Vocês podem eliminar essa aqui também Agora, se for carburado Essa daqui Ela vai aquecer o carburador lá, né? Ela vai dar a volta por aqui ó, Vai ter uma partezinha aqui de ferro aqui ó, Que gruda aqui Aí desce a do, do radiador aqui Ou a da, do reservatório de água aqui só não sei se está dando para ver legal. Desce daqui e gruda aqui na, naquela, naquela parte de ferro que vai para cá. E aqui de trás vai lá no carburador. No carburador é necessário ter essa mangueira. Se o carro for injetado, vocês vão aí na casa de autopeça de vocês. Perto de vocês aí onde vocês estiverem. Compra esse aqui, ó. Tampão da água do Monza. Eu vou baixar uma fotinha aí e vou colocar para vocês verem, tá bom? tampão do, da água do monza coloca um tampão aqui um tampão aqui e um tampão aqui essa mangueira aqui pode ser carburada, injetado vocês podem eliminar tá bom coloca um tampão aqui se vocês não quiser deixar o tampão aqui vocês podem fazer eu prefiro fazer aqui ó eu faço um, um gabaritozinho aqui com, com uma mangueirinha isso aí só fica esse aqui não fica o tampãozinho do lado certo? No caso do carburado, pode fazer outra coisa também Você pode eliminar essa mangueira aqui, certo? Essa aqui vai lá pra onde vai esquentar Pode eliminar ela aqui, colocar o tampão aqui E aí você puxa daqui, ó Aqui de trás, ó Ó, deixa eu ver se dá pra ver legal aqui Não sei se vocês vão conseguir ver Aqui, ó Tem um, um, negócio, um negocinho de água que sai aqui Que vai pôr ar quente do carro dentro Vocês podem puxar a água daqui E já gruda direto no carburador ali do lado certo é outra maneira também que dá para fazer então é mais ou menos isso daí tá bom vídeozinho curtinho rapidinho explicando que não precisa gastar muito para poder eliminar os reservatórios de água aí tá bom ah outra coisa se vocês quiserem colocar a ventoinha quiser manter a ventoinha no lugar original beleza tranquilo se quiser colocar ela na frente do radiador a única coisa que tem que fazer é inverter o fio porque no caso a ventoinha atrás ela chupa o ar para trás. Se você colocar ela na frente, a ventoinha na frente e deixar os fios ligado igual, ela vai puxar para frente. Então ela não vai esfriar legal. Então ela vai ter que soprar. É só inverter os fios, entendeu? Inverter os fios já era. Eu coloco no meu carro de. Se vocês procurar no Mercado Livre aí, é ventoinha, manos, ventoinha universal que chama. Se eu não me engano é 10 polegadas Eu vou medir direitinho e vou passar Vou deixar aqui embaixo quantas polegadas que é, tá bom? Mas se eu não me engano é 10 polegadas, é baratinha, sem conta e ela é fininha Aí o que, que dá pra fazer? Dá pra colar o radiador bem aqui na frente aqui ó A ventoinha vai ficar por lá de frente atrás atrás do carro não vai ficar nada Entendeu? Tá bom? Eu sei que essas imagens não ficou muito boas, mas eu acho que dá pra entender legalzinho Certo?